E muitas vezes que enfrentamos, eu enfrentei isso, certo? Aonde vê no mercado ferramental, ferramentas, né? Pela qual a gente pudesse seguir com o sonho de poder é, é, se dirigir a esse mercado da reparação, que é o de reparar sistemas de gestão hidráulica com segurança, oferecendo garantia para o cliente, e oferecendo garantia para si próprio Porque ninguém quer trabalhar E ficar tirando o que não tem né? é, Tirando do bolso Para poder substituir reparo Vez após vez Substituir kit reparo Um após outro é, Eu digo isso Por conta não somente de viver De ter passado por essas experiências Horríveis Certo? De pensar em desistir, como é o caso de muitos, talvez quem seja, talvez quem saiba, não seja o seu caso, né? Que é essa dificuldade de se manter funcionando. E, o, né, e ainda a dificuldade maior que é de chegar num ponto onde aquilo dê retorno satisfatório. Então, nada melhor do que você se garantir. Né? E dá garantia para o cliente de que o seu serviço foi um serviço bem prestado, foi um serviço de qualidade e de grande valor. Então, nada melhor do que essa ferramenta de testes. É onde você, antes de oferecer para o mercado, antes de você levar para o seu cliente final o seu produto, você vai testá-lo numa bancada, onde você vai conseguir produzir a um custo de no máximo R$ 1.90,0. eu digo isso porque, porque temos aqui esse modelo de banca de teste em que estamos preparando aqui, é, como a gente também foi uma das nossas promessas de campanha né, para esse tipo de negócio, para esse curso, que foi a de, de você dar condição de você mesmo produzir a sua banca de teste a um baixo custo, correto? Onde você pode testar não somente caixas de direção hidráulica, mas também bombas de direção hidráulica, como essa aqui da demonstração, que é uma das, das quais que a gente vai utilizar aqui na bancada, ok? Ela, ao mesmo tempo que ela nos ajuda a bomba, nos ajuda a testar a caixa, ela também pode ser testada ali no funcionamento dela, por meio de uma conexão de mangueiras, né? por meio de um manômetro, aonde a gente vai chegar aí a condição de atestar que realmente o seu trabalho ficou de uma maneira joia. 100% ok, né? é, com isso conquistando o seu mercado, com isso é, avançando aí sobre é, é, até mesmo concorrentes em que a qual possivelmente não possui equipamento tal. Não possui equipamento como esse. Né? Porque como havíamos dito anteriormente, Bancadas de teste parte aí de 15 mil para 20 mil reais, ok Então, essas são as considerações básicas em que podemos é, abordar aqui nesse primeiro momento. Queremos falar aqui de item por item, duas do, do, do, do quais você vai ter que ter e reunir aí na sua oficina para poder você conseguir chegar é, na montagem da banca de teste. Aqui estamos aqui nessa sequência, falta ainda aqui alguns acertos de alguns pequenos detalhes, mas eu quero te falar do básico aqui é por onde começamos, tá? Você pode perceber que aqui já está uma moça. pode ser uma moça menor, essa moça aqui é de número 6. É uma moça que ela se articula, ela vira para os lados aqui, em 360 graus, tá? ela é uma, é uma moça muito boa robusta mas pode ser uma moça menor ok pode ser uma moça de tamanho número 4 por exemplo 5 quem sabe tá joia desde que segure com bastante firmeza de condição de você prender a caixa de direção com segurança e com cuidado muitos cuidados na hora de você prender nesse tipo de moça a caixa de direção. Por quê? Porque corre-se o risco de você apertar demais e esse cilindro da caixa de direção, como demonstramos aí em outros modos, em outras aulas ele é muito sensível e ele pode rachar, ele pode trincar, ele pode quebrar, ele pode sofrer um amasso, um empeno no seu interior, na câmara interior e com isso criar algum tipo de anomalia na direção. A direção pode ficar dura para um lado, o outro não. Pode ficar com uma sensação de calo. É, tudo por conta que você não prestou atenção no momento da fixação da caixa de direção na morsa. Então eu estou demonstrando aqui essa ferramenta que faz parte do nosso conjunto de peças aonde a gente vai produzir o teste... Sobre a caixa de direção Aqui está apenas uma demonstração da caixa Onde a gente utiliza Para é, Falarmos aí, né, demonstrarmos aí A montagem, desmontagem Então considera isso Que essa caixa aqui já está preparada Para ser testada Já tivemos aqui algumas aulas até presenciais Certo? É, inclusive eu quero deixar aqui um parênteses Quero abrir com parênteses Para falar de nossas aulas presenciais Se você é aluno é, do treinamento reparador de direção hidráulica sistema de direção hidráulica online e ainda não fez a sua aula presencial com a gente entre aí novamente na plataforma busque aí, certo? o, o nosso produto presencial as aulas presenciais as inscrições estarão sempre abertas para alunos que já compraram somente o online, o modo online como você está estudando aqui nesse momento. Tá certo? Então o link vai estar em algum lugar aqui abaixo, tá joia? Você facilita a maneira de você buscar né, essa aula presencial, se for do seu interesse, se é que você ainda não fez e quer o fazer, está com a gente aqui em Volta Redonda interior do estado do Rio de Janeiro uma cidade muito linda estamos aqui ao lado da Siderúrgica CCN Companhia Siderúrgica Nacional beirando aqui o Rio Paraíba então se você quer estar com a gente faça aí a sua inscrição e venha estar conosco por um preço joia um preço promocional um preço imperdível ok? então entra aí e se inscreva ok? então seguindo aqui Falamos sobre aqui a moça, a moça que tem esse, esse seu empenho de fixar, eu digo a, é, é, em relação a, é, a forma que essa moça trabalha, para criar aqui um comparativo com as moças giratórias próprias, não sei se vou conseguir colocar a imagem aqui, mas deve estar aqui para você ver, a moça giratória aonde são fixadas em locais apropriados próprios para esse tipo de trabalho que é o de montagem da caixa de direção certo? só que é um tipo de moça cujo preço passa dos dois mil reais então foge da nossa meta aqui de produzir uma bancada de teste por menos de dois mil reais você me entende? então é isso Procure uma morsa dessa maneira, dessa configuração, não precisa ser giratória. Pode ser fixa, onde, de, de forma que você fixe bem a caixa de direção e dê condição para seguir aqui com o teste. Tá joia? Vamos falar também aqui um pouquinho da bomba, nós vamos mostrar depois em outra, é, numa outra aula, tá? Na próxima aula a gente vai estar falando de medidas dessa bancada de teste de outras peças que aqui é utilizada, mas algumas que a gente pode é, demonstrar aqui de, de fora do lugar, que é a bomba, bomba DHB que estamos utilizando aqui. Poderia ser outra bomba, desde que a fixação dela, os pontos de fixação, estejam em conformidade da, da mesma medida ou maneira como essas são fixadas. ok? Então, pode ser qualquer outra bomba, boa, em sua plena capacidade para poder ser testada e vamos mostrar depois o local onde ela é fixada e aonde que ela recebe ali a sua correia vamos falar também aqui do motor elétrico tá? que deve ser um motor de pelo menos 2 cavalos é o motor ideal, é 2 cavalos ok? É, a 1750 1800 rotações por minuto. Então é onde que é, esse motor, tá? Preferencialmente trifásico, é, ele vai estar fixo aqui logo abaixo para poder tocar a correia cujo é fixado aqui na bomba e é, vai passa pela polia da bomba para poder girar a bomba. Esse motor elétrico com essa capacidade, ok? De dois cavalos e meios. Dois cavalos e meios aproximadamente no máximo A 1800, 1900 RPM Então esse é o motor em que a qual vamos utilizar que Vamos mostrar também o funcionamento dele E ele já em seu devido lugar O motor que temos aqui o é um motor muito grande Muito potente E ele é pesado Então eu não vou tirar ele do lugar aqui Para demonstrar para vocês agora nessa aula ainda não Joia. Temos aqui é, reservatórios, reservatório usado Esse reservatório aqui Ele equipa os veículos da FIT Você já deve ter ouvido falar dele A gente mesmo tem um vídeo No nosso canal, ali no Youtube Tá? É, o nome do canal é Direção Hidráulica Alecar Ok? Você pode chegar ali e vai ver alguns vídeos Nossos ali E dentre os muitos vídeos Falamos sobre esse carinho aqui Que é o reservatório da direção hidráulica, dos carros da FI de entrada, estrada palio, palio em palio locker né, é, quais mais alguns UNOS né, alguns tipos de UNO é, utilizam-se desse reservatório ele está fixo aqui num, numa espécie de de aqui um suporte né, uma espécie de suporte para poder ser fixado e ele receber aí o óleo onde vai alimentar a bomba que está aqui logo abaixo e por sua vez vai mandar a pressão sobre uma mangueira correto? a caixa de direção. então essas ligações aqui não tem muito mistério tá joia? não haverá muito mistério então você já pode ter uma ideia aqui já essa aqui seria uma, uma mangueira que seria o um retorno tá? é claro que a, que a medida dela aqui está um pouquinho acima Aqui está uma, uma mangueira de meia polegada, tá? Meia polegada, olha só. Então, é uma mangueira que você pode comprar aí em qualquer casa de borracha, que venda borrachas de uma maneira geral, é, principalmente automotivas, né? Que essa aqui é uma mangueira própria para óleo, não pode ser mangueira de água, não pode ser mangueira é, é, de outros tipos de produto tem que ser para óleo preferencialmente óleo hidráulico essa aqui tem ela é de 12 milímetros é, tem aí 20 bar de capacidade tá? de pressão que ela aguenta não é, uma bom, não é uma mangueira com malha de aço porque a mangueira de malha de aço ela já é uma mangueira de, para pressão é onde você pode ver aqui nesse manômetro, nesse teste isso aqui é um teste gente esse aqui é um teste que a gente utiliza para testar as bombas no carro. Olha só, que engenhosidade simples. É uma engenharia muito simples, mas muito útil, de grande valor. Então você não pode desprezar, tá ok? Aqui nós utilizamos aqui a mangueira que equipa Monza. Olha só, mangueira do Monza sendo utilizada para testar bombas de diversos outros Veículos É, porque desde que esteja com esse conector, com esse tipo de conector, certo? Com essa rosca, você vai poder testar vários tipos de bomba de várias montadoras, tá? Por que eu digo isso? Porque do contrário, para testar aqui na banca de teste, né? Já com a outra mangueira própria para poder ligar na caixa, própria para poder voltar para o retorno, você vai ter que se utilizar de outros conectores, tipos diferentes de conector tá? você tem que ter deles aí, aos montes são vários tipos de conector ok? esse conector aqui por exemplo, é para a mangueira ou melhor dizendo é... para um sistema Honda. então você vai ter que ter, além do conector, se você for o caso de testar a bomba o conector do lado da bomba certo? porque... Esse é o, é, o, é o modelo original, né? Aqui, imagina-se aqui é o conector da bomba. Aqui, imagina-se a mangueira. Ele entra aqui, correto? Faz esse acoplamento. Então, na, você tem que ter esse conector para poder somar sua mangueira que já está ali esperando. Certo? A gente vai demonstrar isso aqui tudo até a última aula. São cinco aulas, né? Então, a gente vai demonstrar tudo isso aqui. Funcionando e testando aqui uma caixa de direção pronta. Produzida para ser logo instalada em algum veículo. Tá joia? Então você deve ter esses conectores para todo modelo de caixa de direção. Tá? Quissá modelos de bomba de direção. Mas como eu havia dito, os conectores de mangueira, ou melhor, os conectores que estão nas bombas da direção... Eles pouco, é, pouco se diferem deste DHB. A não ser modelos importados. A não ser bombas que possuem aí a sua fabricação japonesa, perdão, japonesa chinesa né, ou outras mais. Então, como eu quero dizer, olha aí. Esse aqui é o conector, é a tampa aqui da... da é a tampa tá, do conjunto de válvula... Das bombas DHB. Então, esse tipo de conector é quase universal. Quase, eu disse quase. Preste bem atenção, tá? Não é universal. Eu disse quase. Por quê? Porque a maioria dos carros, assim como Ford, assim como GM, né? ou Chevrolet, General Electric, como você queira chamar, assim como Volkswagen, certo? É, todos pelo menos até os anos de 2013 possuem bombas que são acessíveis a esse conector tá? com esse conector é possível você acessar as bombas para testar a bomba no lugar com esse tipo de teste um manômetro de 315 bar de potência de, de precisão certo? um manômetro simples mas você também pode se utilizar de um manômetro um pouco mais robusto. Esse daqui é para 400 bar de pressão. A gente não utiliza tudo isso. As bombas aí no máximo é 110 bar. Então nunca vai passar daqui. Nunca vai passar desse ponto aqui. Você vai ver em funcionamento. Tá? Aqui no teste sobre a bancada. Como que esse manômetro vai trabalhar. Já está aqui já com o conector para poder receber a mangueira. Tá? Aqui a mangueira que vem da bomba Vai passar por aqui E logo fazer a conexão na caixa Tá joia Então nós vamos demonstrar tudo isso aqui Nas aulas seguintes Tá ok? É, e no mais, também eu quero falar Sobre Esse projeto de teste No que diz respeito às medidas Da bancada que aqui fizemos O material utilizado Vai estar também aí em Nosso arquivo Certo? a partir dessa aula você já vai poder contar com as medidas em que tiramos em que realizamos aqui né? é, é, é, chegamos à conclusão da melhor possível do que poderia ser essa bancada de teste a estrutura, o esqueleto dessa bancada tá então você juntamente com o seu serralheiro, vai ter possibilidade de construir essa bancada com muita facilidade a partir desse curso. Tá, ok? Sem demagogia. Sem... É, é, é, brilhantismo ou estrelismo. A gente pode falar com muita segurança que é o único curso do Brasil. Que oferece essa condição de você produzir essa bancada de teste a esse curso. Tá, ok? Então você... É, continue com a gente. Tá jóia? na próxima aula a gente vai estar falando é, na segunda aula a gente vai estar falando mais ainda aqui sobre a bancada de teste e aqui chegando finalmente da montagem dessas mangueiras tá, ok? mangueira de alimentação que vem do reservatório vai para a bomba okay? mangueira de pressão que vem da bomba vai para a caixa mangueira que sai da caixa que retorna Volta para o reservatório óleo Já sem pressão Então é onde que você vai ver Que é possível você construir essa bancada de teste A um custo acessível E jóia para você aí Oferecer a garantia que você precisa para os seus clientes Ok? Então vamos parar por aqui nessa aula E já vamos para a próxima Falando mais sobre agora aqui A ligação das mangueiras Né? E de um provável já funcionamento, ou, ou melhor, posicionamento das peças que estavam aqui avulsas, né? Os aqui, os conectores, você vai ver tudo instalado aqui no lugar. Ok?